Boa tarde, comunidade F Sul de Minas, boa tarde a todos os presentes. Antes de iniciar, pedir desculpa por esse tempinho aí, esse... tivemos uns contratempos, mas é, é normal. E por conta de instabilidade de internet, então tá explicado aí as, as desculpas pedidas a todos os presentes, né? Então, gente, chegamos aí, né, a esse dia tão esperado por todos, é, com esse assunto tão importante, de ser levado, de ser comentado, né? É um assunto que a gente não deve se calar, né? Muito pelo contrário, a gente tem que falar, a gente tem que abrir o diálogo para esse assunto tão importante que leva não só ao adoecimento, mas também à morte, também de tanta gente, de tantos é, entes queridos, de tantos profissionais aí, e talvez, né? É, instrumentos como esse, essa live, possa ser é, auxiliar, né, é alguém ou alguma pessoa que esteja no momento tão difícil, né? Principalmente esse momento que a gente passa por pandemia, enfim, né? E ó, um recadinho para todos, só lembrando que para ter direito ao certificado dessa palestra aqui, a o aluno ou presente aqui tem que ter assinado lá, tá, Joia? Eu vou pedir pro o pessoal da produção colocar aqui o link aqui nos chats para quem não assinou é, esse formulário que assine lá para ter direito a esse certificado notificado, tá bom? que só após isso que vocês terão direito ao mesmo, tá joia? E gente, é uma honra né, receber o Alessandro aqui, porque é uma pessoa tão fluente no assunto, uma pessoa tão querida nossa, que aceitou esse convite de tão bom agrado e com esse assunto tão maravilhoso, né, de, de suma importante, para trazer para trazer todos vocês. né? E só lembrando que essa live é um oferecimento da Coordenadoria Geral de Assistência ao Educando e em parceria com a Coordenadoria de Qualidade de Vida daqui do IF Sul de Minas, viu gente? Só para lembrar. E é o tema da palestra, como todos já sabem, que é saúde mental no serviço público. Como cuidar para não adoecer. É um tema bem é, importante, é um tema delicado que o Alessandro vai trazer aqui para nós, e eu já aproveito, já abro aqui para vocês, para quem tiver dúvidas, para quem tiver algum questionamento para o profissional, que se estenda aqui no chat, tá bom? Pode perguntar, pode fazer aqui que, que a nossa produção irá remeter para ele, tá joia? E ao final da palestra, é, ele vai responder é, aos questionamentos, às perguntas, da joia. e durante também a, a palestra é, a produção irá selecionar algumas e se ele conseguir ir respondendo de acordo com o andar, né, com, com o acontecimento ele já responde na hora também então dúvidas, se vocês tiverem coloca aqui embaixo, tá joia e se você não assinou ainda a lista de presença para ter direito ao certificado corre lá e não deixe de assinar e se você acha essa palestra importante, ó, nós temos aqui embaixo uma ferramenta muito importante. Gente, tem um aviãozinho aqui que ela é direciona para qualquer plataforma digital. Então, manda para o seu amigo, manda para quem você quiser para vir assistir. Porque, ou se não, guarda aí o link para assistir depois, porque eu acredito que essa palestra vai ser uma de tira-bolsa. Na hora que você tiver qualquer dúvida, vai lá e assista ela para sanar qualquer dúvida. Da tá joia, e como praxe eu vou apresentar aqui o currículo do nosso convidado, o Alessandro Vinícius de Paula, ele é psicólogo pela UFMG, especialista em psicologia social e em psicologia organizacional e do trabalho pelo Conselho Federal de Psicologia, mestre em psicologia pela UFMG, doutor em administração pela UFLA, atua hoje como professor, pesquisador, no curso de graduação em psicologia no programa de pós-graduação em psicologia da Universidade Federal do Mato Grosso e desenvolve também atividades de ensino, pesquisa e extensão concentradas nas seguintes áreas psicologia organizacional do trabalho com ênfase na saúde do trabalhador e psicologia social com ênfase nas relações de gênero e saúde. Esse é o nosso convidado de hoje, é, faço a honra aqui de apresentar a vocês, seja bem-vindo, Alessandro, que prazer tê-lo aqui com a gente no IEF, Sul de Minas. Olá, obrigado, boa tarde a todos e todas, é um prazer estar aqui, agradeço a gentileza do convite, agradeço a gentileza com que vocês estão me recebendo, é, espero que a gente possa contribuir nessa tarde para pensar um pouquinho sobre esse tema, que é a saúde do trabalhador, mais especificamente a nossa saúde como servidores né, é, públicos. Mas Sim, obrigado, Júnior. Eu que agradeço, em nome de toda a coordenadoria, de toda a assistência ao Educando, a, a parceria da, com a coordenadora... A, com a qualidade de vida daqui do IEF, a gente agradece a, a, a sua presença aqui, Alessandro, a gente fica muito feliz, principalmente por sanar, né, trazer o conhecimento, é, esse tema tão importante, né, de uhum. e, tão que as pessoas precisam conhecer mesmo e, e, se, e se expressar mais, né, Alessandro, porque a, a ideia é falar, né, a ideia é não deixar né, ficar concentrado, fechado no mundo, né, é, isso é importante, porque a campanha que vocês fazem, né, e trazer esse tema para dentro da, do mês, né, do setembro amarelo, e discutir essas questões Sim. do adoecimento mental, isso é fundamental. A gente vai ver, eu vou conversar um pouquinho sobre você, com vocês sobre isso, a gente tem uma série de adoecimentos e muitas pessoas adoecem caladas, digamos assim, né, é, fiquem é. É. sem manifestar esse adoecimento, sem manifestar é, que está precisando de ajuda, então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, entender como que é esse caminho, como que podem ser as esse contexto de trabalho que pode levar à saúde ou se não cuidar ao adoecimento. Vocês viram a dica que o Alessandro deu? Ele vai ensinar o caminho. Ele vai mostrar qual o caminho para conseguir sair, pelo menos, desse universo, né? Se você se empadrar, alguma coisa, pegue as dicas aí, tá joia? Alessandro, eu não vou me alongar mais, porque nós temos aí, as pessoas estão ansiosas para te ouvir falar. E eu vou dar início agora, pedir... É, né, início agora da sua palestra, seja bem-vindo, uma boa Obrigado. Sorte. E, e para quem tiver dúvidas, gente, é, deixa aqui no chat, coloque aqui, e para quem não inscreveu ainda lá para ter ah, o direito ao certificado da palestra também aqui, está no, no chat aqui, ah, o link de acesso ao formulário, vai lá, preencha e boa palestra aí para vocês. Alessandro, Obrigado. Você? Obrigado, gente. Isso. Então, é, mais uma vez, boa tarde, Eu vou agradecer a equipe técnica, que vai, inclusive, eu pedi que passasse, a gente tentou fazer com que eu mandasse aqui os slides, mas deu algum probleminha, então eles vão projetar a gente aí os slides, e aí eu vou conversando com vocês à medida em que eles forem projetando os slides, tá? Bom, então, é, a gente está aqui numa ação, né, do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sul de Minas, a gente vai chamar do IEF Sul de Minas, especificamente do Campus Muzambinho, eu agradeço o convite do psicólogo lá do Campus Muzambinho, Túlio, que fez essa... essa solicitação, né, que eu viesse falar com vocês, e eu espero estar à altura para, né, corresponder ao que vocês estão aguardando de a gente falar um pouquinho sobre a saúde mental no trabalho, que é a minha especialidade. Então, eu agradeço a Coordenadoria Geral de Assistência, ao Educando, é, e essa parceria que foi feita também com a Coordenadoria de Qualidade de Vida da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas do IF é, Minas, sul de Minas. Bom, é, pode passar, por gentileza? Então... O título, vocês já sabem, né, que a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre a, a, o assunto da nossa palestra. Pode passar, por gentileza. A gente vai conversar um pouquinho sobre a saúde mental né? e o serviço público. Como cuidar para não adoecer. E eu tenho que ser bem honesto com vocês, vou falar isso aqui, vou repetir lá na frente, né, não tem caminhos muito simples, né, e nem muito curtos para que a gente chegue nesse lugar. Eu vou explicar e vou falar um pouco sobre isso mas a ideia da palestra e da conversa que a gente vai ter aqui hoje é muito mais fomentar algumas discussões, algumas questões para a gente pensar de como a gente tem feito a nossa prática como servidores públicos, algumas questões que eu vou falar aqui servem para o trabalho, de forma geral, independente da iniciativa privada ou pública, mas eu foquei aqui, no caso, do serviço público federal, tá? Então, algumas questões aqui, a gente vai ver que vocês vão... Quem está assistindo aqui, ah, eu trabalho no município, trabalho no estado trabalho numa universidade federal, não é um instituto federal, mas são, tem coisas que são muito próximas desse mundo do trabalho que a gente está vivenciando hoje, no, no contexto que a gente está, das relações de trabalho, tá bom? Então, eu vou pedir para passar para a gente iniciar propriamente. Bom, o que, que é isso? Eu dividi nossa conversa de hoje, né, em três grandes momentos. O primeiro é o cenário. Essa, talvez para que vocês que fizeram o convite, que são da casa, seja que tenha a menor novidade. Mas como a gente tem gente que está assistindo esse momento aqui, que são de outras instituições, é bom ter uma contextualizada do que, que é o IF, é, do IF, né, Sul de Minas, e a importância que ele tem, inclusive, não só na região do Sul de Minas, mas aí eu faço então, esse paralelo. O que eu estou falando, muitas coisas aqui, é, do Instituto Federal de Sul de Minas, o IF, Sul de Minas, ele serve e encontra paralelos também com outras instituições, tá? As suas irmãs, digamos, são as outras instituições federais. É... E aí eu vou falar um pouquinho sobre isso. Pode passar, boa gentileza? Só o, o IF então, em números, né? Vocês têm uma quantidade enorme de... Deixa eu só... Estamos conseguindo acompanhar? Beleza, então. Vocês têm uma quantidade enorme de atribuições para uma instituição só. Ou seja, né? Tem uma legislação que é a 11... 1892 de 2008, que cria e reorganiza, digamos, as antigas escolas técnicas, os, os, algumas unidades que existiam do Cefet, exceto duas, né, a UTF que é o Cefet, né, do Paraná que virou UTF e, e o Cefet Minas que permanece como Cefet Minas, mas tirando algumas exceções, né, a maioria dessas instituições então que tinha esse perfil técnico tecnológico eles se tornam então os institutos federais. E aí, eles têm uma coisa que eu acho que é a primeira complexidade então, para a gente pensar sobre é, os institutos federais, é que numa universidade, especialmente numa universidade federal, a gente não tem é, tantas preocupações ou tantas áreas ou uma abrangência tão grande de públicos quanto um instituto federal tem. O que vocês, então, têm que preocupar com a formação e a educação profissional e técnica de nível médio, e... Todas as outras coisas que estão envolvidas numa instituição de ensino, preocupar com extensão, com processos educativos, com pesquisa, inovação, formação continuada, e ainda tem que saber também com as questões de educação superior. Então, assim, vocês congregam, né, em, eu estou falando dos IFs de forma geral, dos IFs de forma geral, e aí eu estou trazendo números e exemplos aqui da estrutura do, I, do IF Sul de Minas que é quem me convidou para conversar com vocês aqui. Esses materiais aqui eu tirei todos dos relatórios de gestão, dos PDI's da própria do próprio Instituto Federal do Sul de Minas. Então vocês têm então uma quantidade enorme de tarefas e de especificidades da educação, porque vocês têm então cursos superiores e tecnológicos, cursos de licenciaturas, cursos de em engenharias, cursos de pós-graduação latos sensu e especializações, além das pós-graduações stricto sensu, mestrados e doutorado. Ou seja, vocês pegam, basicamente, quase todos os níveis de formações, e todos esses níveis de formações, inclusive, com públicos muito distintos, de idades, e quando a gente fala de idades distintas, isso é importante, porque o processo educacional, ele tem que estar particularizado, ele tem que estar atento a quem é esse seu público, né? Quem é essa pessoa que está aprendendo? Então, a forma de se ensinar um um adolescente, um jovem, adulto, é diferente de uma pessoa mais madura. E vocês, então, têm esse longo desafio, né? Só em números, né, para a gente entender aqui, esses números, então, são do ano de 2020, é né, um relatório de gestão desse ano, então, considerou os números de dezembro do ano passado, de 2020. Então, o IEF Sul de Minas conta, né, nesse, contava nesse momento, com 568 servidores, e aí eu estou usando somente aqui esses números, gente, dos ativos permanentes, que são, então, aqueles concursados e não, não são os aposentados, não são os que estão de licença, não são colaboração técnica, então, são quem são Digamos, a força de trabalho, né, os colaboradores, os servidores permanentes dessa instituição que me chamou aqui a gente conversar um pouquinho. Então a gente está falando que tem duas carreiras, basicamente, que vão estar dentro aqui, como servidores públicos, prestando esse serviço. Que são a carreira dos técnicos administrativos em educação, os TAIS, né, então, então 568, e a carreira do magistério do ensino básico técnico e tecnológico AEBTT, com 566, né. Curiosamente, um número bem paritário, né? Isso não é muito comum nas instituições de forma geral e menos ainda nas universidades, mas isso foi um dado bem interessante. Então, nós estamos falando por baixo de mais de 1.100 servidores que trabalham para funcionar e para o IF, o IF, para funcionar e para rodar e para ter excelência. Isso é importante por quê? Pode passar por gentileza. É, isso se traduz, e eu estou falando da importância social, que isso se traduz em números. Números que, inclusive, são importantes para a gente ter uma noção e a dimensão, digamos, da inserção. Para quem não conhece, né, só de localização, a, o estado de Minas, os institutos federais, eles, alguns estados, por exemplo, São Paulo e outros, eles não criaram regionalizações, eles centralizaram em um único instituto federal. Em Minas, a gente fez várias é, subdivisões por regiões. Então o Instituto Federal do Sul de Minas, ele pegou essa regiãozinha verde, só para quem não tem a noção do que que eu estou falando em Minas Gerais, a área que eles é, abrange, né? E aí ele tem então alguns campos avançados e fora a sua unidade administrativa e campos também de Pouso Alegre. Pode passar por gentileza? E aí eu não sei se a próxima vai ficar visível para vocês. De qualquer forma, eu citei a fonte, depois vocês podem dar uma olhada. Está no site do, do, do Instituto Federal. Eles tem, então, uma quantidade enorme de cursos a serem ofertados em cada um desses campos, né? É só um dado estatístico para vocês terem uma noção, então, que nós estamos falando de uma proporção, né, de pessoas, de, de instituições e de cursos, é, enorme. Então, assim, é um, é, um, é um mundo de atividades de ensino que eles promovem. Pode passar, por gentileza. E isso está distribuído geograficamente, então, no sul de Minas Gerais. Quase divisa com São Paulo. Pode passar o próximo, por gentileza? Falando ainda de ensino, só para vocês terem uma noção do que, que significa isso em resultados para a sociedade, né? É, esse relatório, então, também, é, considerando números agora do início de 2021, no ano de 2020, foram, então, emitidos 440 diplomas de graduação, 1.652 de técnico, e de pós-graduação, lato sensu 150 e estrito então esse é o um número de pessoas diplomadas. Não vou nem entrar nos outros cursos e outras atividades formativas que o Instituto Federal Sul de Minas também apresenta. Então só para vocês terem uma noção do importância social, né? E aí se vocês podem extrapolar isso também para as outras instituições federais, né? Especialmente os IEFs. E a importância também pensando em extensão, porque a gente trabalha naquele tripé clássico, né? de ensino, extensão e pesquisa. Então, pegando dados também, né, do Instituto Federal Sul de Minas, da Proreitoria de Extensão, agora de, do relatório de 2021, é, eles fizeram 91 cursos, 37.097 pessoas atendidas, 50% desse público estava em situação de vulnerabilidade social, isso é o dado importante, ou seja, pessoas que efetivamente precisavam muito dessa ação de extensão, né, e foram destinados um recurso para executar essas tarefas. Nessas ações, inclusive, eles fizeram 431 eventos virtuais, isso é um dado importante, porque as instituições de ensino, sejam elas públicas e privadas, tiveram que se adaptar nesse momento que a gente está agora, de distanciamento social, em função do, da pandemia que a gente está vivenciando, da coronavírus. Né? E isso exigiu que a gente tivesse uma criatividade, né? uma forma diferente de tornar possível que as instituições, especialmente as instituições de ensino, é, pudessem executar as suas atividades. No caso, em particular, aqui, então, a gente está falando que eles fizeram, em termos de extensão, 461 eventos virtuais, Atendemos 78.684 pessoas, né, sendo que 45% delas também em vulnerabilidade. Isso é um dado muito importante, ou seja, quase 50% eram de pessoas que tinham é, muita necessidade dessa atividade, e é importante, então, frisar isso, que mesmo com essa situação, né, de pandemia, de dificuldade, as instituições não estão paradas, ao contrário do que normalmente é muito veiculada, né? Os servidores públicos estão em casa, estão à toa, uma camada de vagabundo, então, as instituições estão trabalhando os seus servidores técnicos, administrativos e docentes, muito também, e os seus alunos em atividades também de ensino, adaptada para esse ensino remoto, mediado pelas tecnologias. Pode passar, por gentileza? Por fim, né, eu trouxe só dois dados aqui, importantes para a gente pensar, a questão da... Pode passar, por gentileza. Esse eu acabei trazendo os dados também, da extensão, ele vai detalhar, pode pular esse, por gentileza, que eu acabei já mencionando. E, por fim, um último elemento importante para a gente pensar, para fechar o nosso clássico tripé, que é a pesquisa e inovação. Então, é importante a gente pensar que a pós-graduação, é... volta um, por gentileza, um slide. É o último antes desse. Então, é, as ações que foram feitas, né, com 43 cursos de lato senso, né, de pós-graduação, dois cursos de estrito senso, é, 926 matrículas em, no ano de 2020, e isso é importante para ter uma noção, então, que a instituição continuou, é um após desse, por gentileza, que eu estou na próxima, que é pesquisa e inovação. Vocês vão me desculpar, gente, esse encontro tempo, que eu tive um problema de que eu mesmo tivesse que passar os slides. Então, estou contando com o apoio do Júnior, e aí a gente vai entrosando aqui as nossas apresentações aqui, os slides, tá? É, e outro dado que eu acho muito importante, pensando no perfil empreendedor dos institutos federais, né? Que é a presença das empresas júniores, né? Ou empresas juniores, como vocês queiram também, né? Então, que são ações que também se mantiveram vivas e atuantes e é uma porta de entrada muito importante para os alunos, especialmente é, da graduação Nessa lógica de pensar o trabalho, de como você fazer uma exceção, né? E é um momento muito bacana também de você pensar algumas inovações. Isso todos são dados, gente, que eu trouxe, só para vocês entenderem, né? É, aqui, falando do IEF Sul de Minas, né, dessa realidade deles, mas para que vocês entendam que são instituições, o, o IEF Sul de Minas, os outros IEFs, as universidades federais, tem muitas ações ocorrendo, né, nesse momento da pandemia, desde que foi decretado, literalmente, as, as condições sanitárias que a gente precisou fazer, é o distanciamento social, as medidas é, importantes, necessárias, ainda necessárias, de cuidado com a saúde, tá ok? Pode passar por gentileza, então, são alguns números para vocês é, observarem que durante o ano de 2020, com a pandemia, é, essa instituição e as demais não ficaram paradas, né, elas continuam tendo uma importância social, é, enorme em termos de inserção, em termos de prestação de serviço à comunidade, pensando nesse tripé clássico, né, que é do ensino, pesquisa e extensão, tá? Aí eu vou entrar mais propriamente no nosso assunto da, da nossa conversa de hoje, né, que é pensar um pouquinho, e aí eu faço uma provocação a vocês, né, que eu vou falar um pouquinho sobre o Sísifo, que é de uma mitologia grega, um personagem bem conhecido, tá? E tal, mas eu vou fazer uma provocação. Seremos todos cícitos, né? Por que eu pergunto isso? Né? A gente vai falar um pouquinho sobre a construção da identidade e a precarização do trabalho. Prestem bastante atenção nisso, porque ao falarmos da construção da identidade e como o mundo do trabalho está organizado hoje, né, a gente vai entender um pouquinho de quais são as aberturas ou as possibilidades de adoecimento nesse mundo do trabalho. Então, o público-alvo, o público principal do que eu estou conversando aqui, atendendo ao pedido de quem me fez o convite, no caso, o Túlio, através do Túlio, né, o, o, o Instituto Federal Sul de Minas, era para falar um pouquinho sobre isso. Como que está hoje as nossas condições de trabalho? Como estão hoje, digamos, as condições de saúde vinculadas ao trabalho? Então, eu vou entrar agora, após mostrar a vocês a importância, então, é, do IF Sul de Minas, e aí vocês podem fazer por extrapolação os outros IFS e as universidades, né, que continuam atuando mesmo nesse momento pandêmico. Aí nós vamos fazer um pouquinho essa discussão sobre a construção da identidade. Pode passar, por gentileza, Júnior. Aí a gente precisa ter uma coisa aqui para deixar claro, né, de, de que que eu estou falando ou de onde eu estou falando. Primeira coisa, o trabalho humano, né, ele tem uma suma importância para a formação da nossa identidade, como sujeitos humanos, né. Primeiro que ele é uma fonte de pertencimento social. Isso acho que fica muito claro quando vocês começam a pensar que quando alguém chega perto de você, possivelmente a primeira... A segunda, ou no máximo, a terceira coisa que ela vai falar com você, é o que ela faz. Normalmente ela vai falar um nome, então ela vai te dar um pertencimento, né, familiar, de um grupo familiar, né, eu sou fulano, filho de Beltrano, é, conheço, é, sou vizinho de outro, né, pode ser então de vizinhança, uma questão geográfica, né, é, e normalmente ele vai engatar, ou ele ou ela, essa pessoa vai engatar como segunda classificação, como segunda forma de identidade, como segunda forma de identificação, o que que ela faz. Então, eu sou fulano, vizinho de Beltrano, eu sou ciclano, filho da Dona Mariazinha, e eu sou estudante, eu sou trabalhador no Instituto Federal, eu sou trabalhador na cooperativa Y, eu trabalho no banco X, eu trabalho como varejista em tal lugar, então, eu trabalho como é, caixa na padaria, então, normalmente, o que a gente faz e como a gente faz, né, isso é uma forma importante do nosso pertencimento social. Ou até quando isso falta, ah, nesse momento eu não estou trabalhando, inclusive isso tem um peso muito forte, né. Então, esse pertencimento social, ele diz, então, de um local na sociedade, numa sociedade de trabalho, né, que cabe uma outra discussão que gastaria mais tempo, né, pra gente poder discorrer, não vou detalhar muito nesse momento aqui, mas a gente tem, então, um pertencimento social. Eu me identifico, então, falando na construção da identidade, né, eu pertenço, eu participo dessa sociedade, eu contribuo com essa sociedade através da minha atividade laboral, através dos meus trabalhos. E esse trabalho, então, essa atividade que eu faço, passando pro item 2, ele permite a minha construção da minha identidade. Seja a minha identidade pessoal, quanto a minha identidade profissional. Então, tem elementos no meu trabalho, na minha atuação, que vão reforçar valores, situações e, digamos assim, estruturas que têm a ver com a minha identidade, que é muito particular, né? E tem alguns que vão reforçar, vão, digamos assim, complementar a minha identidade profissional. Então, por exemplo, eu estou nesse momento aqui, né, é, me apresentando para vocês como alguém que pesquisa, que estuda o mundo do trabalho, adoecimento do trabalho. Então, vocês me conhecem através dessa minha prática profissional, que é uma faceta da minha identidade, digamos assim, né? E tem valores, por exemplo, eu sou também um servidor público. Eu sou professor no departamento de psicologia da Universidade Federal de Mato Grosso. E eu acho isso importante porque eu venho de uma família de mais de três gerações de servidores públicos. Meu avô era servidor, meu pai foi servidor, eu tenho irmãos que são servidores públicos. Isso é um valor importante importante, né, de fazer e prestar um bom serviço à, à, à comunidade. Então, vocês já até imaginam o quanto eu fico bem possesso processo quando eu vejo a quantidade de besteiras que eles estão nos falando e o desmonte do serviço público que está sendo proposto, que daqui a pouco nós falaremos mais sobre isso. Mas, então, percebam que eu tenho valores pessoais que têm a ver com a minha identidade, elementos individuais, que é achar que o serviço público é uma coisa importante, que prestar um serviço como servidor público é algo relevante, ainda mais na área da educação, porque das várias áreas do serviço público, eu me identifico muito com o processo formativo, com o processo de formação de pessoas. Então, perceba que a minha construção da minha identidade, tanto pessoal quanto profissional, sendo bem simplista aqui, é um pouco mais profundo, mas eu estou tentando simplificar a discussão para não ficar muito longo, é, a minha construção da minha identidade, ela é perpassada também pelo que eu faço, e pelos meus valores pessoais. E isso que eu faço, onde eu faço e como eu faço, me permite, então, um pertencimento social. Ou seja, vocês estão conhecendo, a maioria de vocês, o Alessandro, porque fui convidado como professor para falar com vocês sobre o assunto do trabalho e adoecimento no trabalho, né, e saúde no trabalho. E a gente permite, um último elemento, digamos, de forma mais simplificada, mudanças nesse mundo. Sejam pela produção material, pela produção imaterial, porque ao fazer a minha prática profissional, no caso, como docente, eu provoco pessoas eu é, faço com que as pessoas pensem é, sobre elementos no meu caso, especificamente a psicologia do trabalho eu faço com que elas descubram novas coisas que elas reformulem coisas já existentes então o meu trabalho junto com a, a, a minha forma de fazer nesse mundo né, digamos assim ela vai, vai me permitir que eu faça então essa transformação nesse mundo né? e falando de forma muito geral pensando em outros trabalhos gente, são as coisas efetivamente que a gente produz né? Então, o trabalho que você entrega para essa sociedade, lembra que eu comecei falando da importância social do trabalho do IF Sul de Minas? Né? Ou seja, ele atua nessa comunidade e esses trabalhadores, os servidores, né? e não só os servidores, mas também pensando nos terceirizados e toda a equipe de trabalho que faz com que o IF funcione e preste esse serviço à comunidade, isso é uma produção, né? isso é um resultado, digamos assim que essa instituição está entregando para essa sociedade. E é uma instituição pública, né, que ela é mantida por essa sociedade e tem essa função tão importante. Por isso que eu fiz questão de iniciar por isso, e falando disso, vocês entenderem, então, como as coisas estão contextualizadas. Pode passar por gentileza, Júnior? Bom, e aí vocês me perguntam, mas ah, essa coisa de adoecimento... É, adoecimento mental, isso aí é frescura, isso aí é chilique, e isso aí é, é, é, é um termo que está muito na moda, mimimi, isso não existe. Não, gente. Isso tudo é uma... Cam... quem fala isso, né? São pessoas que estão muito desinformadas ou agindo de má fé. Por quê? O adoecimento mental, ele é sério, ele ocorre em várias esferas da vida, várias pessoas podem ser acometidas. Semana passada vocês tiveram uma, uma palestra fantástica do Túlio, né, o psicólogo do campus aqui em Muzambinho, que fez uma palestra fantástica falando sobre é, ansiedade, depressão. Quem não conseguiu assistir, dá uma olhada na, na, no histórico aqui. Na semana passada, dia 16, ele fez essa palestra, está salva aqui na, no site né, e no canal do, da TV IFSU de Minas. E então, não vou entrar muito nos detalhes do estresse, da, perdão, da depressão e da ansiedade. Foi muito bem falado, muito bem explicado na semana passada pelo psicólogo Túlio Trevisan. Eu vou frisar aqui para vocês, meu, meu foco, como eu falei com vocês, tem muito a ver com a psicologia do trabalho e organizacional. E eu trabalho também com muitas é, instituições, né, que são da iniciativa privada, e eu acho que tem, umas, tem horas que você tem que mostrar isso em números, para que a pessoa entenda. Então, tem dados da Organização Mundial da Saúde mostrando, né, que o adoecimento dessas esferas de ansiedade, estresse, depressão, isso é uma coisa séria. E é uma coisa, inclusive, que tem é, impactos seríssimos para a saúde individual dessas pessoas, para essa sociedade, e tem impactos econômicos, financeiros. Para você dar uma ideia, então, estima-se que o custo da depressão e da ansiedade para a economia mundial no ano de 2020 foi de mais de um trilhão de dólares. Dólares, não estou falando reais, porque reais já seria muito. Então, prestem atenção que nós estamos falando de uma perda enorme em termos financeiros. É óbvio que a gente não está olhando só cifras. Mas se você não está convencido que o adoecimento dos sujeitos, seja individual, seja o custo que esse sujeito adoecido vai ter para sua família, para a sua comunidade, para o sistema de saúde, pense, então, no custo econômico que isso tem de forma geral. Né? Então, isso é muito importante. Nós estamos falando, considerando dados da OMS do ano de 2020, 320 milhões de pessoas, então, tem depressão no mundo, né? E esse índice aumentou muito, 18,4% nos últimos 10 anos. É, e falando especificamente aqui da nossa realidade dos brasileiros, né? Quase 10%, 9,3% dos brasileiros declararam né que sofrem desse mal. Isso é uma coisa importante, né? É a maior taxa de ansiedade, inclusive, no mundo, foi a maior taxa de ansiedade no mundo no ano passado. Isso, inclusive, é... Lógico que o momento de isolamento social, de distanciamento social, de perdas né, de tantas vidas, de tanto luto, de, de uma ingerência do cuidado com a saúde que a gente tem observado do governo federal, é, isso a, aumenta, digamos, a, pode potencializar, digamos assim, é, esses sentimentos. Felizmente, em números gerais e globais, as, alguns estudos estão mostrando, que a pandemia não teve o efeito que se esperava de aumento de depressão e ansiedade tão maior quanto se achava, né? Isso é uma coisa boa, né? Não quer dizer que a gente... É, Estou dizendo de forma diferente, significa que a gente não, a gente não adoeceu da ansiedade, de estresse e de depressão durante esse período pandêmico. Mas o efeito dela foi, talvez, menor do que se esperava. Isso é uma coisa, pelo menos, não sabemos muito bem, mas é um dado relativamente positivo do que se esperava que seria uma disparada desses números, né? Pode passar, por gentileza, então, perceba o que nós estamos falando, se você não está convencido, então, das perdas pessoais, nós estamos falando de perdas, então, econômicas bem grandes, né? Pode passar, por gentileza, Júnior. E aí, por que que isso é importante? Quando a gente fala, então, eu falei com vocês, na iniciativa privada e pública, de forma geral, né, o custo desses adoecimento mental, né? E qual, volta uma só, por gentileza, Júnior. E qual que é o cenário, então, no serviço público? que é o público que nós estamos conversando aqui hoje, né, que são servidores públicos, majoritariamente, mas pensando, então, do IEF Sul de Minas. A gente tem, já tramitando, desde meados né, de 19, mas chega praticamente a proposta em segundo semestre do ano passado, de 2020, a proposta, então, de reforma administrativa, a nova reforma administrativa. Que, na verdade, eu estou chamando aqui de uma deforma administrativa. Né? É... Pode voltar uma, por gentileza, Júnior. É, que ela, então, é uma proposta, a PEC 32 de 2020, que vai, se for aprovada, e aí tem que ter muita luta para que isso não ocorra, um desmonte do setor público, né, e aí abre muita brecha para processos indiscriminados de terceirização, e uma terceirização, inclusive, que abre mais caminhos para uma precarização do trabalho e etc. Então, isso a gente tem que ficar muito atento, porque eu vejo muitas pessoas, né, falarem, não, o serviço público, ele é muito oneroso, ele é muito caro, ele é muito inchado, né? Então, eu fiz questão de iniciar a nossa conversa de hoje mostrando o que, que o IEF, Sul de Minas, tem feito, e essa aqui vocês podem fazer extrapolação para as outras instituições de ensino federal, seja os IEFs ou as universidades federais, que tem muito trabalho sendo feito. E muito trabalho de qualidade. E isso a gente tem que ficar muito atento, porque essa deforma administrativa vão ter consequências muito sérias, não só para a educação, além do que a gente já falou, né? de congelamento de investimentos, inclusive é, na área de educação, saúde. Imaginem que caos maior seria a gente estar pensando no um momento pandêmico de Covid-19 sem o suporte que o SUS tem. Apesar do governo, o SUS continua fazendo um excelente serviço. Né? Pode passar por gentileza, é, Júnior. Então, a gente tem que ficar muito claro né, que esse cenário de desvalorização é um desmonte da carreira de serviço público. Por que isso, gente? Isso, eu estou mostrando para vocês que são fatos reais e concretos que tem implicações, digamos, no adoecimento do servidor público. Por quê? Se eu estou numa carreira que eu vejo que eu sou constantemente humilhado, constantemente esfolorizado, que congela investimentos na minha área de trabalho, né? Aqui eu estou falando especificamente da educação, mas isso você pode extrapolar para a de saúde e outras áreas, né? Digamos que são fundamentais e que tiveram investimento em ciência, tecnologia, inovação, que teriam... E, e é um impacto importantíssimo para a melhora da nossa condição de vida, para nossas relações sociais. Então, são justamente, não por acaso, aqueles foram, digamos, duramente penalizadas é, pelos últimos governos que a gente tem experimentado. Especialmente o governo federal, que eu estou mencionando aqui, pela realidade do IF Sul de Minas, né? Então, a gente tem um cenário de desvalorização, e esse cenário de desvalorização do serviço público e dos seus trabalhadores... E aí, tanto os servidores públicos, os efetivos, no caso também os professores substitutos contratados, os terceirizados, ou seja, é visto todo aquele conjunto de pessoas que trabalham para fazer um trabalho maravilhoso, como vocês viram no primeiro ato, né? Isso tudo é desmoralizado, isso tudo é, digamos, é, transformado diminuído, uma coisa negativa. Isso pode causar né, adoecimento nesses é, servidores nessas né? pessoas que fazem e desenvolvem o serviço público. Inclusive, esse desvalorização, esse adoecimento pode levar que as pessoas tenham dificuldade em desenvolver o seu trabalho, que é justamente a prestação de um serviço de qualidade para essa sociedade. Né? Isso a gente tem observado. Então, um aumento do adoecimento desses servidores públicos, com problemas é, nas relações interpessoais no, no ambiente de trabalho, com dificuldade em equilibrar a vida pessoal e profissional especialmente nesse momento pandêmico, né, a gente está tendo algumas experiências que, de forma muito abrupta, muitos trabalhadores tiveram que aderir o teletrabalho, o trabalho remoto, a né, distância, e de forma sem muito treinamento, sem muita estrutura. Né? A gente tem visto agora em alguns estudos, a gente está fazendo dois estudos de mestrado aqui, tanto na Universidade Federal de Mato Grosso, quanto no IEF de MT e a gente tem perguntado essas questões do trabalho remoto. Os dados estão sendo até bem surpreendentes. Depois, se a gente tiver tempo, a gente conversa um pouquinho mais sobre isso, né? É o trabalho da Marina e da Isabela, que são duas mestrandas que estão com a gente aqui, no mestrado em psicologia, e estão, estão aparecendo informações bem interessantes sobre o trabalho remoto, né? E, inclusive, que para nossa surpresa como pesquisadores, foram até bem avaliadas algumas situações de trabalho remoto, mas eu vou ter algumas palpites do porquê isso aconteceu, que eu vou explicar para vocês mais à frente, especialmente dos técnicos administrativos, da carreira dos técnicos administrativos, mas isso aí é cenas do próximo capítulo. E a gente vê, então, também, uma diminuição da saúde desse trabalhador, né? Ele diminui o seu comprometimento no trabalho, porque ele se sente desmotivado, ele se sente desvalorizado, né? Ele se sente, inclusive, sem possibilidade de encontrar sentido e significado nesse trabalho. E, inclusive, de dar uma boa produção, um bom rendimento Nesse trabalho. Então, a gente tem um cenário, por isso que eu estou mostrando para vocês, que apesar deles se matarem, né, deles se organizarem, deles darem o um sangue para fazer um excelente trabalho de prestação de serviço para a sociedade, ainda tem muitas pessoas, infelizmente, especialmente de um governo federal, desvalorizando esse trabalho que é feito na educação, na saúde, em outras áreas que são importantes também. Pode passar por gentileza, Júnior. Aí eu pergunto a vocês, então, né? sobre seríamos nós, então, todos Sísifos nesse mundo de trabalho? Por que, que eu estou fazendo essa pergunta para vocês? Não sei se vocês se recordam né, da mitologia grega, mas Sísifo é uma um das figuras talvez mais conhecidas, né, e aí eu pus duas figurinhas aqui para vocês lembrarem de quem que é, mas só um contexto rápido de quem que é a, a, a historinha. Né? Ele é um descendente de Prometeu e ele era o rei né, de Corinto. E em um determinado momento, né, e aí, lógico, vocês sabem que mitologia tem várias versões, né, a gente vai então adaptar de uma possível aqui para vocês. E numa das vezes, então, Sísico é, viu que Zeus sequestrou uma ninfa, no caso, né, era Égipa, que era filha de Azopo, que era um deus rio. E aí, Zeus, então, sequestrou a filha dele e esse... Deus rio, digamos assim, né? Ficou preocupado, desolado, sem saber o que aconteceu, onde que estaria a filha dele. E aí tem um detalhe: Corinto é uma região muito seca, que não tem um bom abastecimento de água, né? Não tinha um bom abastecimento de água. E aí, então, se foi, era sempre muito conhecido por ser muito sagaz, né? Digamos assim, ele era muito esperto. E ele foi viu uma oportunidade, então, de falar: "Olha, eu sei onde que tá, Negociou lá, então, com o, o, o pai da filha sequestrada. E nesse caso ele fez um acordo. Eu falo que foi a delação premiada, né? E canguetou lá Zeus, né? Explicou que foi Zeus lá, mas em contrapartida, o que ele pediu é que fosse, então, esse deus rio, né? O Asopo, fizesse uma fonte de água para abastecer sua cidade. E assim foi feito, né? É, o Asopo fez o um rio lá, uma fonte de água para Corinto, e em troca, é, Cisifu falou, então, onde que estava, que estava com Zeus e tal. E daí vocês imaginam, então, que Zeus não ficou muito contente né, de ser caguetado pelo Sísifo, né? Então, ele foi mandou nada mais, nada menos que Tânatos, a própria morte, para buscar o Sísifo para prestar contas, né? E aí, na hora que a morte chegou em pessoa, personificado, em pessoa, aí, personificado, né, em pessoa né, digamos, de entidade lá, para buscar, Sísifo, então, muito esperto, começou a elogiar, a bajular a morte, falou, nossa, você é uma divindade, então, muito... Glamorosa, né, que coisa mais exuberante, né, e eu, já que eu vou morrer, então, né, eu vou querer fazer alguns presentes, gostaria de presentear, né, é, porque agora os meus tesouros, eu como rei, nada, não vai ter valor, nada disso, né, e ele presenteia, então, Thanatos, minha né, morte, com um colar e pulseiras, mas na verdade ele estava enganando Thanos, né, de novo, e isso era, na verdade, algemas, né, e ele prende, então, Tânats, Dentro do seu reino e prende, então, a morte. Só que aí dá ruim de novo. Por quê, né? Como o Tânus a morte está presa, ela não pode fazer seu trabalho, então. E daí vocês viram, então, que as pessoas não morriam mais na cidade, né? E logo, então, as pessoas não morrendo mais, né? Porque a morte estava aprisionada lá no, no reino de Corinto, de Sísifo, né? Isso começou a desagradar os deuses. Por exemplo, Hades, que é o deus dos submundos, né? Ele não recebia novas almas para aumentar o seu legado, né? Já o Hades, que era o deus dos, é, perdão, é, Ares, que era o deus da guerra, ninguém morria na guerra mais. Então, porque se a diversão dele era no momento de guerra, as batalhas, né, epopeicas e tudo mais, então assim, todo mundo foi reclamar com Zeus, falou assim: ó, não dá, ué, a gente precisa de gente morrendo para a gente ficar aqui celebrando. E nisso, então, Zeus, P. da vida, porque tinha sido canguetado e agora ainda não levou a morte ninguém morte, morre mais, né? ele vai de novo e manda Ares libertar Tânus. A morte estava presa no, no reino de Corinto, né? Ares, então, vai lá, libera Tânus a morte, e a morte vai de novo atrás de Sísifo. né? Cícifo, já prevendo né, que a morte ia vir muito pé da vida atrás dele, né? Porque ele foi enganado várias vezes, ele, e foi presa, né? Ele vai e combina com a esposa dele, que assim que ele for embora, que ele, como rei, né, teria direito a um velório, a uma cerimônia, né? Que todo rei tinha. Ele fala assim, ó, fala com a esposa dele e combina, você não vai enterrar, meu corpo, você não vai fazer os préstimos funerários que um rei merece. Então a morte chega, leva ele, ele vai parar lá no, nas profundezas, e ao chegar lá então, né, é, ele vai falar com o, o Hades, que é o deus do submundo. Ele fala assim, olha, é, eu tudo bem, eu pisei na bola com vocês, né? eu prendi a morte, pessoas não estavam chegando aqui no seu mundo, eu sei que eu pisei na bola, mas a gente só vem tudo adaptando assim, né, para o nosso contexto aqui. No entanto, o que que acontece nisso aqui? Esse Deus da Morte fala assim, olha, pede, conversa com ele, fala assim, mas olha só o que minha esposa fez. Ele não me fez o meu velório. Eu preciso de um velório para entrar aqui nesse mundo. Eu preciso de um dia. Eu preciso voltar lá para vingar da minha esposa, tá? E fazer os preparativos do meu velório para que eu possa. Ele volta de novo, né? De novo, é, o Hades permite que ele fique 24 horas aqui para resolver essas tendências todas, ele foge, cai no mundo, pega a esposa dele, vai embora, e enganou a morte mais uma vez. Ele envelhece, viveu toda a sua vida, né, fazendo, cuidando da sua vida, e ao final da vida, já em é velhinho, realmente é, a Hades vem, né, a morte vem em escala, na verdade Thanos, e leva ele ao submundo lá de Hades. E aí, né, como vocês perceberam, ele enganou várias vezes, vários deuses, e eles ficaram muito possessos com isso, né. E eles recebem então, uma pena ao chegar lá no submundo, né, que ele faria um trabalho é, praticamente inútil, de todo dia pegar uma pedra, subir no mais alto monte, né, e ao final do dia, essa pedra, então, com o próprio peso, ela desceria rolando e ele teria que fazer isso tudo de novo no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia e por toda a eternidade. Então, o castigo dele, de Sísifo, foi então fazer uma tarefa, né? pode passar por gentileza, Júnior, é, foi fazer uma tarefa, digamos, inútil, repetitiva, sem sentido, sem significado. E por que que eu brinco, então, né, na provocação com vocês, se nesse segundo ato somos todos sísifos? Né? Aí tem uma palavra, uma parte, que uma passagem direta do mito de Sísifo, do Camus, que ele fala, os deuses então condenaram sísifo a rolar incessantemente uma rocha até o alto de uma montanha, de onde tornava a cair pelo seu próprio peso. Pensavam, com certa razão, que não há castigo mais terrível que o trabalho inútil e sem esperança. Então, gente, para fechar esse ato, pode passar por gentileza, Júnior, eu falo para vocês o seguinte, o trabalho e as condições de trabalho que a gente tem hoje, né, a gente precisa ter uma, tomar bastante cuidado, especialmente quando a gente está falando de saúde mental, adoecimento no trabalho, a gente tem que tomar alguns cuidados, porque tem tarefas que são, por si, só repetitivas, né? Tem tarefas, por exemplo, eu como professor, eu tenho que lançar notas, organizar diários, isso é semestralmente. Isso tem uma repetição da tarefa, né? É, eu falo que tem tarefas, por exemplo, que de cada profissão, de cada atuação, que são repetitivas em si. Esse, por si só, não é o problema. O problema é quando elas ficam somente repetitivas, sem o sentido ou seja, eu consigo não, eu não consigo perceber por que eu estou fazendo aquilo, como eu deveria fazer diferente ou como eu poderia fazer aquilo de forma mais saudável, né? Aí eu entro nesse segundo, nesse último momento aqui para não gastar muito tempo nessa primeira parte da nossa conversa, depois para a gente poder conversar mais, né? Só trazendo alguns elementos para a gente conversar, que é o que fazer e como cuidar. E aí é aquela hora que vocês vão pegar o seu lápis, seu caderno, sua caneta seu computador, e vão digitar aí. Olha, dica de ouro de como não adoecer no trabalho. Dica simples e de ouro de como adoecer no trabalho. Pode anotar, anota mesmo, gente, isso é muito importante, tá? Assim que vocês anotarem essa dica, vocês vão então simplesmente falar assim, escrever em cima, não existe dica fácil. Por quê? O mundo do trabalho, como eu falei com vocês, ele é complexo, ele tem uma variedade de elementos, então, primeira coisa, se alguém fala com você que vai resolver rápido a sua situação no mundo do trabalho, desconfie. Porque, normalmente, isso não tem como ser feito de forma tão rápido. Pode passar, por gentileza, Júnior. Então, a gente entra, então, para o ato 3, aproximando já a minha última parte da minha fala, que são, então, caminhos possíveis, tá? É, o que são esses caminhos possíveis? Então, são elementos que eu vou estar tá falando com vocês aqui, que são baseados em evidências científicas, ou seja, eu não viajei, eu não imaginei, eu não simplesmente é, criei sem base o que eu estou falando com vocês. Então, as coisas que eu estou falando com vocês aqui são elementos que a gente tem percebido que podem favorecer, então, é, esse caminho para uma boa saúde, para boas práticas de saúde, e saúde física e mental no ambiente de trabalho, tá bom? Pode passar por gentileza, Júnior. Então, só lembrando, se alguém promete dica fácil para vocês, podem correr, porque normalmente é fria. Bom, aí a gente tem, então, três níveis de ação que podem promover saúde mental no trabalho. Eu estou dividindo aqui, eu classifiquei dessa forma para vocês, para ficar mais didático. Um primeiro é um nível macro, que eu estou chamando de político, representativo e legal. O segundo nível, que é o intermediário, que é o meso, que é institucional organizacional e o um nível micro, que é o relacional e pessoal. Pode passar por gentileza, Júnior. Esses três níveis, gente, eles estão conectados, tá? Talvez vocês vão conseguir identificar mais claramente o meso e o micro. Isso é importante, porque, embora o macro esteja longe, e aí porque eu tô falando longe, tô dando, vou trazer alguns exemplos aqui, ele tem impacto no nosso cotidiano. Só que como essas decisões talvez estão muito longe, do que a gente está acompanhando cotidianamente, a gente tem a impressão que eles não fazem parte da nossa vida, ou que o que é decidido lá não tem implicação na nossa vida. Aí eu vou dar só alguns exemplos. Aqui, os dois primeiros logotipos, à esquerda, é da Organização Mundial da Saúde e da Organização Internacional da Saúde. São dois órgãos internacionais que têm representações aqui no Brasil. O Brasil, é, ele é pactuado né, com esses dois grandes órgãos, que vão pensar, então, a saúde e as condições de trabalho. Então, de cara, eu já falo para vocês, uma primeira dica, vai estudar o trabalho, vai entender a relação de saúde, adoecimento no trabalho, busque fontes confiáveis. Então, eu estou indicando para vocês aqui duas fontes muito confiáveis de se pensar ações. Vai desenvolver um projeto de treinamento, desenvolvimento, alguma ação? Procure, então, fontes. O que essas pessoas têm feito? O que tem sido estudado? O que tem sido pesquisado? Aqui no nosso canto direito superior, eu trouxe uma foto linda, né, de uma obra de Oscar Niemeyer, que é lá de Brasília, mas... Então, que estão as duas casas, né? Tanto é, é, a Câmara quanto o Senado. E são duas casas que decidem muito, né, do Legislativo, o que, que vai ditar, digamos, as nossas ações aqui no Executivo, pensando, então, no serviço público federal, ou das nossas vidas de forma geral. Então, esse nível político e representativo, ele é muito importante. Muito importante. Porque ele vai se desdobrar depois, inclusive, em marcos, regulamentações, legislações, normativas. Então isso é muito importante, a gente ficar atento em quem a gente vota, quem são os políticos que a gente está elegendo para representar as nossas causas. Eu tenho total certeza que esse atual governo federal não representa em nada a educação e a saúde brasileira. De forma alguma. Mas isso é importante, podemos fazer boas escolhas no próximo ano eleitoral. Isso é importante, isso tem uma implicação direta no nosso dia a dia, a representação política, representativa e legal, que acontece, parece, tão longe lá em Brasília, e aí falando nas esferas, então, estaduais e municipais, nas assembleias legislativas e nas câmaras municipais, para quem tá me escutando e é servidor, então, do estado, do município, e da federação, isso tem implicações na nossa vida. Se você tá escutando essa palestra e fala, eu não sou servidor público, não tem nada a ver com isso, isso não tem nada a ver com a minha vida, engano seu. Porque a reforma laboral, por exemplo, hoje, que está em curso, que acho importante a gente discutir, e ela já se arrasta com algumas precarizações do trabalho, e eu acho muito importante essa charge, né? Que essa figura, ela traz para a gente dar o um que a gente tinha como um percurso de segurança do trabalho, vira o que a gente chama em Minas de uma pinguelinha, que é uma ponte bem instável, e hoje a gente está numa corda bamba. E isso vale para a iniciativa privada, cada vez mais precárias condições de trabalho e segurança do trabalhador, dos trabalhadores, das trabalhadoras, e, especialmente, esse avanço agora de precarização está sendo observado a passos largos na iniciativa pública. Então, quando eu falei lá atrás que tem um desmonte, uma iniciativa de desvalorização do serviço público, né é uma implementação, é uma política, é um projeto de implementar uma precarização do trabalho também e aumentar a precarização do trabalho também no serviço público. Com uma lógica que deveria uma outra discussão mas Tranquila, assim, e com mais tempo, né? Uma lógica mercadológica piorada, digamos assim. Eu acho que as instituições têm que prestar serviços e resultados. Por isso que eu comecei mostrando para vocês resultados dessa instituição que me convidou para falar com vocês. E digo que tanto essa instituição, o IEF Sul de Minas, os outros IEFs, as outras universidades, e aí eu posso generalizar também para as instituições estaduais de ensino e as municipais, estão fazendo excelente serviço. E poderiam fazer melhor se não tivesse governos fazendo desgovernos, digamos assim. Júnior, pode passar por gentileza. Então, entendo que o nível macro, ele talvez esteja, embora a gente tenha uma, uma forma de representação, de escolher representantes, a gente tenha a noção, que talvez, que ele está muito longe, mas ele é fundamental, porque é através, então, da formulação dessas políticas, dos nossos representantes políticos, que vão fazer marcos legais, jurídicos, que terão cotidianamente influência na nossa vida. O segundo é meso. Esse meso, talvez, seja mais real e mais concreto para a gente que aí eu estou falando, então, do nível institucional e organizacional. Então, eu estou falando das instituições com, quais você, com as quais você se relaciona. Como nós estamos falando, então, de instituição de trabalho, né, eu estou falando, então, que é o seu empregador, a sua pessoa com quem você presta serviço diretamente, tá? Então, aqui é importante que a gente tem que pensar que a gente tem diversas formas de, de, de inserção nesse mundo do trabalho. E eu trago mais uma figura, para ironizar também, o quanto nós estamos nos mutilando, estamos adoecendo, né, ou permitindo com que a gente deixe de ter saúde para encaixar em modelos fixos. Então, né, o quebra-cabeça ele nasceu uma pecinha, cresceu, formou, mas o mercado, ou digamos assim, né, ditava formatos muito específicos para que você entre e faça parte desse grupo. Então, a gente tem que tomar claro, é, consciência, do que, que a gente está fazendo com a nossa saúde. Óbvio, gente, que numa vida adulta, você faz escolhas. Você deixa de fazer determinadas coisas e faz outras. Você abre mão de determinadas coisas no momento, mas até que ponto você está se só cedendo? Até que ponto você está se atropelando, digamos assim, atropelando a sua saúde física, mental, a sua saúde psicológica, as suas relações? Pode passar por gentileza, Zulino. Por que, então, esse nível meso? Aí eu vou falar especificamente, então, para quem gere... Né? isso é importante para todo mundo que está pensando e discutindo aqui, mas a gente tem algumas questões que a gente pode pensar aqui, que é a importância da saúde no trabalho. Então, gente, só isso aqui caberia mais uma outra palestra, mas eu vou sintetizar, né? Porque quando você está discutindo, então, ações né, de saúde no trabalho, para promoção da saúde no trabalho, você possibilita, então, promover a saúde nesse espaço de trabalho e previne adoecimentos, previne acidentes do trabalho, previne, por exemplo, o síndrome de burnout ou burnout, permite que essas pessoas não fiquem tão estressadas na relação de trabalho, permite um equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Todos esses elementos são importantes, que eles são tão promotores da saúde. Então, aí, falando especificamente então nesse nível meso, intermediário, é aqui então que as empresas, as organizações, os institutos, as universidades, a gestão de pessoas tem que estar muito atenta. Porque é aqui, então, que você consegue promover ações que vão ter impacto no cotidiano dos seus trabalhadores. Então, se você está em iniciativa privada ou pública, você que é o gestor, essas ações são muito importantes. Porque são elas, lógico, respeitando a legislação, as normativas que foram organizados lá no nível macro, né? elas vão cumprir tudo aquilo que é necessário, ou até fazer críticas, se for possível, pedir mudanças e adaptações para que sejam mais saudáveis, isso é importante também, a gente não pode entrar só numa visão conformista, é assim a legislação foi feita, a gente pode pedir melhores e deve pedir melhores, até porque a gente tem experimentado uma série de perdas de direitos dos trabalhadores, né? E aí tem uma evidência importante aqui para a gente pensar. De forma geral, gente, vários estudos têm mostrado isso, que a gente está observando o aumento de casos de adoecimentos mentais e comportamentais, o que a gente chama dentro da psicopatologia, né, do CID-F, CID é uma classificação de doenças da Organização Mundial de Saúde, tá, e tem várias letrinhas, dependendo do que tipo de adoecimento. O F são os transtornos ou os adoecimentos que estão vinculados aos adoecimentos mentais e comportamentais. Especialmente no serviço público. Então, o que a gente está querendo dizer aqui, o que eu estou mostrar para vocês, é que, felizmente, a gente ainda tem alguns adoecimentos, alguns agravos de saúde física ao corpo, digamos assim, e essa separação essa é ser didática, tá, gente? Quando coisa eu estou chamando do corpo físico, do, da psique, né, digamos assim, da, da saúde mental. Mas só para vocês entenderem que as condições de trabalho, né, em termos de ambiente, de poluições, é, questões de cheiros, aromas é, muito fortes, de calor, Todos esses elementos, digamos, que são ambientais, hoje, principalmente no serviço público, já são melhor cuidados. Agora, a gente tem visto um aumento de transtornos mentais e comportamentais. Então, a gente está vendo um aumento de burn ou burnout, a gente está vendo mais estresse, a gente está vendo mais, é, digamos, adoecimento, sino de pânico, né? Eu vou antecipar daqui a pouco, vou falar um pouquinho disso, a gente tem uma coisa muito séria para a gente começar a pensar, é, pode passar a próxima, por gentileza, Jônio que é pensar, então, como que vai ser essa volta ao trabalho presencial, porque esse trabalho continua acontecendo, e muitas pessoas continuam trabalhando, mas, né, já falei com vocês que os servidores estão trabalhando e muito, mas aí eu vou antecipar, daqui a pouco eu volto nesse ponto, só de gente pensar um pouquinho. Então, a gente já tem um quadro aumentado de adoecimento mental no serviço público, tá? E por que, que é importante falar disso? E por que, que é importante estar no nível meso, no nível intermediário, no nível da gestão, de quem pensa, de quem formula, de quem executa as políticas de gestão de pessoas, né, dentro das organizações públicas e privadas. Por quê? Para as pessoas e para os indivíduos, isso é importante porque vai permitir que essas pessoas, então, encontrem sentido e significado na sua atividade. E vão efetivar uma coisa que é importante, e aí falando da psicologia do trabalho, né, que é a efetivação da função psicológica do trabalho. E aí você citar aqui o Yves Clot, que é um pesquisador francês, né, que tem uma obra fantástica, eu sugiro fortemente que vocês vejam e leiam, vou deixar as indicações no final aqui da apresentação, porque e essas pessoas precisam, então, obter a saúde no trabalho, recuperar o potencial de saúde, de transformação, de crescimento. Lembra que eu falei que o trabalho é importante para a nossa construção da nossa identidade? Então, para que a gente permita e tenha uma identidade, que a gente tenha saúde, que a gente tenha esse reconhecimento, é importante que eu experimente saúde no meu trabalho. Já falei com vocês, é óbvio que tem tarefas, tem coisas que fazem parte da tarefa, da atividade, que são é, desgastantes, são estressantes. Mas é uma coisa pontual ou outra, tudo bem? Agora, se o seu trabalho está em um trabalho de cícico, que é de empurrar uma pedra todo dia, e ao final do dia essa pedra volta e se faz tudo de novo, sem o menor sentido, sem menor significado, sem menor conexão com esse trabalho, isso é muito sério. Né? Então, importância da saúde mental e aí eu estou falando especificamente no nível médio, para o gestor, é fique atento à saúde do seu colaborador, fique atento à saúde do seu servidor. Se nós estamos falando de serviço público, tá? Para gestão pública, isso é importante, porque o serviço público serve para prestar bons serviços à comunidade. Então, esse gestor público e a gestão pública, ele tem que equacionar essa demanda, então, entre que a sociedade o usuário do serviço público quer e esses trabalhadores, servidores públicos vão prestar de serviço. Então, discutir saúde no trabalho é também importante, não só para os sujeitos, que vão prometer saúde, vão ter conter, conter condições de trabalhar de forma saudável nesse trabalho, e é importante também para a gestão pública. Porque aí sim ela consegue, que aquele órgão público, aquela instituição pública, preste um bom serviço. Você vai ter, então, sujeitos saudáveis, motivados, engajados para realizar esse trabalho. né? E para a sociedade, por que que é importante né? que os órgãos preocupem que eles cuidem da saúde do trabalhador, né, porque a sociedade, então, vai conseguir receber, né, a sociedade vai ter entregue, digamos assim, esses bons serviços, que é custeado pelos contribuintes, tá bom? Então, percebam que a saúde no trabalho, a saúde do trabalhador, no nosso caso aqui de hoje, a discussão do servidor público, né, ou, e, ou desses, dessas pessoas que estão colaborando, e a gente tem que lembrar que esse grupo, a gente tem os contratados, a gente tem os terceirizados, a gente tem, então, os concursados, tem um grupo de pessoas que estão ali para prestar esse serviço. Então, cuidar bem das relações de trabalho é importante para todos esses grupos que eu falei aqui. Pode passar, por gentileza, Júnior. E, por fim, no, micro, no nível micro, no nível, então, relacional e pessoal. Esse é o nível, talvez, mais próximo, literalmente, que a gente consegue ver cotidianamente. Tá? Pode passar, Júnior. E aí eu vou começar falando com vocês uma coisa muito importante, que a gente viu agora, no meio do ano, né, nas Olimpíadas de Verão de Tóquio. É, Olimpíadas 2020, que acabou sendo 21 em função da pandemia. Né? A gente teve um caso que causou muito espanto, que né? foi da Simone Biles, que ela desistiu de disputar uma série de provas, que ela era é, finalista e ela era super favorita em muitas modalidades esportivas, né, que ela ia concorrer. E essa polêmica, então, que gerou esse caso, foi muito importante nesse contexto que a gente está discutindo aqui, da gente entender a nossa saúde mental e especialmente no contexto de trabalho. Por que, gente? para Simone, né, o atletismo é um trabalho. É um trabalho muito sério, muito árduo e muito duro. Especialmente no atletismo, especialmente para as meninas também, né? Que começam muito cedo, uma rotina de treino enorme, né? Mas isso é o trabalho dela. Então, isso é muito importante que ela percebeu que ela estava num limite físico e emocional muito perigoso. E aí, tem, quem quiser, depois tem relatos e relatos da história dela, de como ela fez isso, e muito acertadamente, ela conheceu o seu limite e respeitou o seu limite. Então, eu estou trazendo o caso da Simone Biles para a gente pensar que é fundamental a gente conhecer e respeitar os nossos limites. Lembra da figurinha que eu trouxe lá, do cabra-cabeça que teve que se mutilar para caber no posto de trabalho? a gente faz algumas escolhas, a gente faz alguns sacrifícios para trabalhar. Agora, toma cuidado do quanto você está se perdendo ou se perdendo totalmente nesse sacrifício que você está fazendo. Então, está na hora de você pensar né, as formas de você melhorar seu ambiente de trabalho, influenciar a melhora nesse ambiente de trabalho, melhorar a sua forma de relacionar com esse trabalho, né? Ou, se for o caso, até pensar numa uma mudança de setor, de gestão, de carreira. Isso é muito importante a gente pensar. Mas, então, no micro e no relacional, ou seja, da relação que você tem diretamente com as pessoas próximas, amigos, famílias e colegas de trabalho mais próximos. E a sua é, percepção, o seu autoconhecimento, isso é muito importante. Então a gente fala agora um pouquinho desse nível micro. Eu vou trazer algumas questões, especialmente em função do setembro agora, amarelo, e nesse mês da saúde mental, da promoção da saúde mental, de fazer abertamente esse debate, eu vou trazer alguns elementos, então. Eu comecei ilustrando com a Simone, porque eu acho que isso é importante a gente pensar E foi um caso recente, atual, que tem a ver com uma profissional de alto nível, de alto desempenho, né, que o trabalho dela é esse, é, o trabalho dela é esse, e ela teve, então, esse bom senso, e apesar de uma série de críticas, depois foi muito elogiado, mas causou um espanto. Então, fiquem atentos e atentas ao quanto vocês estão conhecendo, respeitando os seus limites. Tá bom? Pode passar por gentileza, Júnior. E aí eu vou trazer algumas, aí literalmente dicas, essas dicas, inclusive, são da Organização Pan-Americana de Saúde, vinculada à Organização Mundial da Saúde, que eu vou repetir alguns elementos, inclusive, que o Túlio já falou na semana passada, mas eu acho que algumas pessoas, quem não viu, é importante que isso fique registrado. E é, o que fazer, então, né, isso aqui não fui eu que criei, isso aqui eu estou literalmente citando, tá, a, as orientações da Organização Pan-Americana de Saúde e da OMS. O que fazer, então, se estiver se sentindo para baixo, né, ou acha que está ficando deprimido. E esse deprimido, gente, essa dica, então, vale de forma geral, eu estou aqui discutindo o mundo do trabalho, o saúde do trabalhador, mas percebam que essas dicas valem de forma geral, tá, do seu adoecimento. Alessandro... Só a gente... Oi Júnior, Oi, Oi, eu que atrapalhando você um Imagina. pouco, nós temos 10 minutinhos, Tô finalizando. É, o, o assunto é tão bom que se estende, claro, claro, deixar claro. a gente fica aí várias, várias horas, peço tá desculpa bom. a todos Imagina. que estão presentes por essa interrupção, mais 10 minutinhos, professor. Obrigado, Perfeito, obrigado, é por... o professor tem mania de falar muito, Júnior, é um tema apaixonante, você já viu, mas obrigado, tá? Capaz. Então tá. Então, só para andar rápido aqui, eu vou andar mais simples nessas, nessas duas aqui, nessas últimas dicas que o Túlio já falou há um tempo atrás. Então, primeira coisa, converse com alguém de sua confiança, né, sobre seus sentimentos. Fale, isso é importante. Mantenha contato com família e amigos, ou seja, isso é importante você ter uma rede de apoio. Mantenha hábitos alimentares e sono irregulares, pode passar, por gentileza. Faça exercícios com regularidade, isso é uma forma difícil, para algumas pessoas, para algumas práticas, mas isso é importante. Evita ou restringir a ingestão de álcool e outras drogas, especialmente porque o álcool, no momento que você tá nessa momento de depressão, pode dar aquela falsa euforia no primeiro momento, mas ela, é, ela, ela vai, depois, gerar, uma, aumentar o seu potencial de depressão. Procure um serviço de saúde necessariamente, é importante você procurar. Vá ao posto, procure o seu profissional de saúde que você confie, tá? Pode passar, por gentileza, tá? E uma última dica nesse sentido de individual, do nível micro, é esteja atento aos seus pensamentos negativos. Especialmente aqueles persistentes, né? E, no caso de autocrítica exagerada, né? Tente sempre que possível, pode passar, por gentileza, tá? Substituir por pensamentos positivos. Você não ficar naquela coisa de remoer alguns tipos de sentimentos, alguns pensamentos, né? Ser muito rigoroso com você mesmo, digamos, e auto-cobrando, Pode passar, por gentileza? Isso. Aí, por fim passar? O que a gente tem, então, como desafio para gestão pública, para sintetizar aqui, para finalizar meu tempo, tá? É, uma coisa importante, gente, eu falei aqui, muitas coisas que eu falei servem para o serviço privado também, mas eu estou falando mais do serviço público, né? A gente tem que deixar muito claro que o serviço público tem particularidades, inclusive na forma de fazer a gestão. Então, no, fórmulas mágicas, entre aspas, que funcionam na iniciativa privada, não possivelmente vão funcionar para o serviço público. Especialmente pelas especificidades, a grande abrangência né, da rede, pensando nos IFs, pensando nas universidades Federal. É importante pensar, então, políticas e programas que promovam efetivamente a qualidade de vida no trabalho, a saúde do trabalhador, a pensar a gestão de competência, diversidade e nas organizações, tudo isso de forma integrada, inclusive com as demandas socioambientais. A gente vai ter depois, caberia uma palestra só para isso, para a gente pensar, e eu já, já sinalizo isso aqui com bastante ênfase, nós temos que começar a discutir amplamente o retorno das atividades presenciais, Após esse período de trabalho remoto emergencial devido à Covid, a gente já tem uma instituição normativa 65 do ano passado, né, do que já prevê a possibilidade de trabalho, teletrabalho, de trabalho de horário flexível. Então, isso aí eu já faço um apelo para os gestores públicos, né, para já começarem a discutir isso com muito cuidado, porque senão a gente vai ter uma enxurrada de pessoas com afastamento e com adoecimento por um momento, digamos, de pós-traumático, de pós-pandemia. Então, já sinalizo isso com muito cuidado, tá? É, por fim, a última página, por gentileza, a gente precisa fazer mais estudos sobre as condições de trabalho e de saúde do setor público. Né? Para a gente ter então, que eu falei com vocês, não tem solução simples. A gente faz gestão baseada em evidências, evidências científicas. E para você ter evidência científica, é importante que você faça a pesquisa. Aí tem alguns desafios internos aqui, né? por exemplo, a jornada de 30 horas dos tais, que é uma coisa que se arrasta há muito tempo. A gente está vendo aqui durante a pandemia que grande parte dos serviços dos tais podem e estão sendo feitas de forma. Tranquila, digamos, tranquila, não que não tenha trabalho, tá, gente? Mas assim, que não precisaria estar presente naquela instituição. E aí, as instituições vão falar, não, vocês têm que voltar, ou vão voltar e a discussão só com 30 horas, vai ser trabalho flexível, horário flexível, vamos ver. E boas condições de trabalho e reconhecimento para todos, gente. E aí quando eu falo todos, eu estou falando então para efetivos, para contratados, para colaboradores. Por fim, na última página, eu deixo as referências para vocês. Está registrado aí na tela, pode passar por gentileza, Júnior. E depois vocês dão pausa na tela e, e olha pra, com calma, fico disponível, pode passar, por gentileza, o, o outro slide. Tem algumas referências para que eu citei aqui, do, nas minhas falas, nas minhas colocações, vocês fiquem à vontade para entrar em contato depois, e eu finalizo, pode passar, porque é só um obrigado e os meus contatos, fico disponível para vocês, tá? pode ser pelo Insta, pode ser por e-mail, é, dos canais... Que vocês acharem mais interessante para a gente poder continuar essa conversa. Agradeço o convite, desculpe eu ter delongado muito, é muita paixão pelo tema de saúde do trabalhador, e aí a gente gasta esse tempo um pouco maior. Perdão perguntas? É, eu não consigo acompanhar perguntas, é, gente, porque é eu não um, consigo acompanhar. É um dó ter que parar mesmo, que é um assunto que, que mexe com todos nós, né? É um assunto de suma importância e principalmente é, de, de... que a gente tem que levar o conhecimento, né, Alessandro? Sim. É, eu só, só não vai ter tempo de repassar as perguntas que foram Sim, desculpa, <risos> Tivemos aqui a da Lucélia, do Rodrigo, tivemos muitas perguntas. Gente, eu vou pedir um favor para vocês. É, o Alessandro está lá nas redes sociais, no Instagram, alessandro.d.paula, é, alessandro certo? No Instagram. E também no e-mail, av www.paula.ru.com.br Entrem lá, isso, obrigado produção é, Entrem lá é, Qualquer questionamento que vocês tenham qualquer dúvida, o Alessandro vai estar lá, né Alessandro? Para responder você, servidor, seja da rede federal, aqui do, do Instituto Federal, seja de ou qualquer outra instituição vinculada ao serviço público, tá bom? Ele vai estar lá à disposição de todos vocês para sanar qualquer dúvida, porque trazer o conhecimento a luz, qualquer conhecimento que evite é, o adoecimento de qualquer irmão nosso aí, é de principal, é de importância a todos nós, né, Alessandro? Perfeito, perfeito. Mais uma vez, agradeço. Capaz, a gente que agradece esse papo gostoso, porque eu estava até tão, tão interagido aqui, que o assunto é tão gostoso, que passou assim, ó, a gente nem viu a hora passar. Sim, sim, sim. E, Mas ó, em nome, em nome do Instituto Federal, da, da Coordenadoria de, de, de Qualidade de Vida, da Assistência do, da Educação, agradecemos a sua presença, o seu convite, e, ó, então, estamos muito felizes por, por tanto conhecimento aí, trazido para todos nós. Mas muito obrigado. Aí, tive outra oportunidade, de a gente conversa mais. Fico disponível é. também para parcerias. Eu acho que, como eu falei, a gente precisa ter espaço para poder fazer essas pesquisas para entender melhor. Então, quem quiser, entre em contato para a gente poder parcerá tá bom? Obrigado, gente. Com certeza, Obrigado. Deus, Alessandro, a gente agradece. E a todos vocês aqui presentes do Instituto, presentes aqui na live, é, não deixe de colocar lá o seu nome para receber o certificado, tá bom? Agradecemos a presença de todos vocês, uma audiência expressiva aí, ficamos muito felizes aí é, que vocês tenham acompanhado essa jornada aí com a gente, com o Alessandro, né, Alessandro? Obrigado novamente, fiquem com Deus e, ó, Obrigado, gente. Saúde, Obrigado liberdade. a todos e todas, beijo para não pude acompanhar o chat, mas muito obrigado pelo carinho e pela gentileza, tá? Obrigado, tivemos, gente. Tivemos expressivo aí. É, o pessoal bem, comentou bastante e ficou bem legal. Gente, obrigado a todos vocês, viu? Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.